Senhor, eu sei que Tu me sondas, Sei também que me conheces Se me assento ou me levanto Tu conheces meus pensamentos deitado quer andando. Sabes todos os meus passos, ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me Eu